Somos uma empresa que está há 20 anos no mercado, uma empresa 100% brasileira, que tenta trazer soluções para o agronegócio brasileiro através de fungicidas, inseticidas e herbicidas, que são muito importantes para manter a alta produtividade e ganho no campo. A Crop Quem tem 27 produtos comercializados, entre eles o Kazan Max fungicida à base de mancozeb, que combate um dos principais problemas na soja, a ferrugem asiática. Para a região temos o cracken que é um herbicida que está muito utilizado, principalmente para as ervas resistentes a glifosato. Temos um outro fungicida, o charrua, que é a base de conazol, um produto altamente significado, com alta concentração, mais que o dobro do produto normalmente encontrado no mercado, e que também é muito utilizado nas culturas do milho, do trigo e também da soja, para controle de doenças de final de ciclo nessas culturas. E temos também o Abadim, que é um produto bem diferenciado no mercado. É o abamectino com maior concentração hoje, é, mais, é quatro vezes mais concentrado que o produto da referência. Ele leva uma tecnologia muito boa, que os fungicidas, a base de Abamectina hoje presentes no mercado. E é um produto que, estamos, que lançamos no ano passado e que está sendo muito bem aceito para o agricultor e que está dando muito a ganhar solução para as doenças, para as pragas do início e final do ciclo também, e estamos desenvolvendo uma linha bem grande de produtos e com uma intenção de apresentar produtos novos, tecnologias novas, de moléculas pros-patente e que tenham um custo-benefício para o agricultor melhor do que ele tem no atualidade com produtos só de referência.